Você sabia que é possível você ter sua fábrica de chinelos sem a necessidade de comprar a máquina de chinelos? Sim, você não precisa de comprar a máquina de fazer chinelo para ter uma fábrica de chinelos. Se você está pesquisando sobre o preço das máquinas de chinelos, prensas térmicas e borracha e pensando em montar a sua fábrica de chinelos, ou você já possui a sua fábrica de chinelos, mas está com dificuldade em encontrar bons fornecedores e consequentemente vender o seu produto, você precisa assistir esse vídeo até o fim. Se você está desempregado ou procura uma forma de ganhar uma renda extra, esse vídeo é para você. Antes de qualquer coisa, queria deixar claro, eu não vendo máquina de fazer chinelos e neste vídeo, mais do que te mostrar como ter uma fábrica de chinelos, irei te mostrar como ter um negócio sólido de chinelos personalizados. Você irá descobrir um método de ganhar de R$ 2.000 a R$ 9.000 por mês fabricando chinelos personalizados aí da sua própria casa e seus horários livres. Vou lhe mostrar o que é necessário para ter uma fábrica de chinelos. Vou te mostrar os preços das máquinas e onde encontrar bons fornecedores e materiais de qualidade para a sua fábrica. Você vai descobrir que qualquer pessoa pode ter uma fábrica de chinelos. Vou falar o que para mim é o melhor método para ter sucesso em seu negócio de chinelos. Nesse vídeo, você irá descobrir como levar a sua fábrica de chinelo para o próximo nível. Meu nome é Daniel Fernandes, sou o autor do Manual do Fabricante de Chinelos idealizador da semana online do chinelo e neste últimos dois anos tenho ajudado milhares de pessoas a saírem de suas dívidas pagarem suas contas, curtirem mais seus familiares e terem definitivamente uma qualidade de vida melhor sem ter que se preocupar com a falta de dinheiro ou com a crise imagine se um dia você acorda com a sua própria fábrica de chinelos lhe sustentando e lhe dando a sua tão sonhada independência financeira imagina você da sua própria casa, trabalhando próximo dos seus filhos, alcançar clientes em todo o Brasil com seus lindos chinelos de qualidade. Eu sei que isso parece muito bom para ser verdade, mas se eu mesmo não tivesse alcançado com a minha fábrica de chinelos, eu também ficaria receoso. Durante esse tempo eu encontrei os fornecedores certos que vendem as melhores borrachas e materiais do mercado e não atrasam a sua entrega. E aprendi a melhor técnica de personalização de chinelos que é desconhecida pela grande maioria dos fabricantes de chinelos. Acredite, uma fábrica de chinelos é uma excelente oportunidade para se ganhar dinheiro. E a minha intenção com esse curto vídeo é te ajudar a conquistar esse objetivo de uma forma mais rápida e segura. Mostrando para você uma forma testada e comprovada por pessoas comuns como eu e você, como muitos dos meus alunos que hoje estão com as suas fábricas produzindo e vendendo bons e lindos chinelos em todo o Brasil. Assim que eu comprei a máquina e trouxe ela para minha casa, percebi que comprar uma máquina não significava ter uma fábrica de chinelos vendendo. Tive que aprender errando como fabricar chinelos de qualidade. E passei muita raiva com borrachas que escorregavam e afundavam com uma semana de uso. Tentava entrar em contato com vários empresários no ramo de chinelos, mas nenhum deles respondia os meus e-mails e isso me deixava muito frustrado. Foi então que comecei a pesquisar e testar vários tipos de materiais. Passei alguns meses procurando por borrachas de qualidade. Até que encontrei bons materiais que fizeram dos meus chinelos sandálias que eu tivesse coragem de vender. E tenho a certeza que se eu fosse iniciar hoje, economizaria no mínimo R$ reais no meu investimento. Algumas empresas que fabricam máquina de chinelos afirmam em suas propagandas que você produzirá de 300 a 600 pares por dia. Tenho que ser sincero com você. Esses números não condizem com a realidade. Mas vou lhe dizer a realidade de, dos números de uma fábrica de chinelo. O tempo de produção de um chinelo personalizado, pronto e acabado é de em média 6 minutos. Quando eu digo pronto e acabado, é o chinelo personalizado, já com a tira e embalado. Portanto, a sua produção será de 10 pares por hora. Você trabalhando 6 horas por dia, 4 horas na produção e 2 na administração, você será capaz de produzir 40 pares por dia sozinho. Isso dá 200 pares por semana, totalizando 800 pares por mês. Isso é a produção de apenas uma pessoa trabalhando, ou seja, você levando seu negócio sozinho. Vamos fazer alguns cálculos? O preço de custo de um chinelo personalizado com os melhores materiais no mercado é de em média R$ 7,50. Você pode vender esse chinelo no varejo tranquilamente a R$ 25. Logo, você terá um lucro de R$ 17,50. Você vendendo 800 pares por mês, que é a sua produção, você terá um faturamento de R$ 20.000, com um lucro de R$ 14.000. Agora, se você optar por trabalhar com brindes, o custo de um chinelo para brinde é de, em média, R$ 4,50. Você pode vendê-lo por R$ 8. Reais. Você vendendo 800 pares por mês, que é a sua produção, você terá um faturamento de R$ 6.400,00 com um lucro de R$ 2.800,00. Você pode achar que é difícil vender 800 pares por mês, mas 800 pares por mês, na venda para brindes, seria apenas 8 casamentos com pedido de 100 pares cada um. Isso é algo totalmente dentro da realidade. Em uma das feiras noivas que eu fui convidado para participar, consegui orçamentos para mais de um ano de pedidos para casamento. Você aplicando as estratégias corretas de marketing, você será capaz de superar esses números tranquilamente três vezes ou mais. Muitos dos meus amigos e familiares me perguntaram se eu tinha comprado uma franquia quando vi o meu produto e o meu site. Passei a ser convidado para feira com feiras noivas. Cheguei ao ponto de precisar que a minha esposa, na época, minha namorada e minhas irmãs me ajudassem na fabricação para eu conseguir atender todos os meus pedidos. Hoje a minha fábrica de chinelos é administrada por uma das minhas alunas e eu foco o meu tempo dando suporte para os meus alunos e procurando por novidades no mercado para sempre trazer conteúdos de qualidade e inovadores para eles. O preço da máquina de cortar borracha mais conhecida como máquina de chinelos varia de R$ 1.500 a R$ reais. Como eu disse no início do vídeo, você não precisa dela para ter a sua fábrica. Você sabia que existem fornecedores que vendem a borracha já cortada e tratada para personalização para você fazer o seu chinelo? No final do vídeo eu vou te mostrar como você pode começar a sua fábrica de chinelos sem a necessidade da máquina e economizar mais de R$ 3.000. Para se personalizar chinelos, você precisa da impressora que varia de 800 a dois mil reais, mas existe um método que você não precisa da impressora para personalizar e economiza mais de dois mil reais no seu investimento. Existem mais de 20 modelos de negócio para uma fábrica de chinelos, um para cada perfil de pessoa. Existe um modelo de negócio feito para você, independente do tanto que você tem de dinheiro para investir. Descobri que a maneira que muitos iniciam sua fábrica de chinelos está fadada ao fracasso pois muitos investem seu dinheiro sem reservar capital de giro e nem ao menos pesquisar sobre o produto que eles desejam produzir. Muitas das vezes gastam todo o seu dinheiro comprando máquinas e materiais e pelo fato de não realizar um planejamento acabam não conseguindo levar o seu negócio adiante pois não conhecem nem o produto que desejam fazer nem o mercado em que desejam atuar. Isso muitas das vezes acontece pois eles iniciam o seu negócio apenas com a informação de um comercial de TV, mas se esquece que o segundo para se aparecer na TV é caro, não dando tempo para os fabricantes de máquina abordar tudo que é necessário para se ter uma fábrica de chinelos de sucesso. Percebendo isso, vi que eu poderia ajudar muitas pessoas e criei o curso Máquina de Fazer Chinelos, que é um treinamento online que você pode assistir onde quiser e quantas vezes desejar, bastando apenas ter uma conexão com a internet. Eu acredito que o empreendedorismo pode ser uma arma poderosa para ajudar o nosso país a vencer a crise e crescer. Eu penso que um dos meus propósitos é contribuir com isso, ajudando pessoas que desejam empreender no ramo de chinelos a se profissionalizar, gerar renda, crescer e aquecer o mercado. Deixa eu te contar o que você vai aprender no curso Máquina de Fazer Chinelos 3.0. No curso, você irá aprender os três melhores processos de personalização, a sublimação, o transfer a laser doméstico, o transfer industrial offset e o transfer industrial digital. Você vai aprender tudo sobre máquina de chinelos ou máquina de corte, tudo sobre prensas térmicas ou máquina de estampar e tudo sobre as impressoras. Vou te falar o preço de cada máquina e marca. Além disso tudo, irei te ensinar como iniciar sua fábrica de chinelos sem a necessidade da impressora e talvez sem a necessidade da máquina de chinelo apenas com a prensa térmica. Isso vai te economizar um bom dinheiro. Além disso tudo, vou te passar os contatos dos melhores fornecedores de borracha e materiais para fabricação de chinelo. Neste momento, você deve estar se perguntando quanto deve custar o curso. Eu poderia cobrar tranquilamente mil reais, pois no curso você irá aprender como montar sua fábrica de chinelos sem a máquina. E você irá economizar muito mais do que isso não comprando a máquina de chinelo. Poderia também cobrar R$ 690 reais pelo curso, pois no curso você também irá aprender como ter sua fábrica sem a necessidade de investir na impressora. E você vai economizar muito mais do que isso não comprando a impressora. Mas como um dos meus propósitos é contribuir por meio deste produto para o crescimento de pessoas, logo o desenvolvimento da economia do nosso país, eu decidi cobrar o preço apenas de um chinelo. Como o preço do chinelo médio é de R$ 20,00, o preço do curso será apenas 12 vezes R$19,90 ou à vista de R$197,00, ou seja, o curso irá se pagar.